Eu te convido, nesse momento, a meditar junto comigo, a elevar sua vibração, a elevar sua energia, a respirar lento e profundamente, ampliando o seu estado de presença. Lembre que o seu cérebro ele funciona como se fosse uma orquestra sinfônica é, tocando em vibrações, em frequências distintas. Quando estamos ansiosos, preocupados, deprimidos, né? é muito comum que a gente esteja com o nosso cérebro acelerado, né? frequências muito altas, onde a gente não tem liberdade nenhuma. Então, eu convido você a respirar pelo baixo ventre, ancorando essa energia de força, de poder, a respiração que nos dá a vida a respiração que nos tranquiliza, que nos traz o equilíbrio, que você possa usufruir da sua respiração, colocando com a mão no chakra cardíaco, inspirando como se estivesse respirando através do seu coração, sinta a sua barriga dilatando ao inspirar, sua barriga puxando ao expirar observe a energia que circula o seu corpo e perceba como a sua mente se tranquiliza, se calma, se aremiza. eu peço que você repita comigo a sua eu sou amor, eu sou paz, eu sou equilíbrio, eu sou tranquilidade, eu sou harmonia, eu sou inteireza, eu sou alegria, eu sou paz. Eu sou harmonia, eu sou equilíbrio, eu sou tranquilidade. Sinta a vibração dessas palavras de alta frequência ressoando em cada célula do seu corpo, trazendo para o seu corpo, para a ao seu incrível poder de se auto curar, de elevar a sua imunidade, de se proteger, de aprender com a vida, observe os sinais, observe as mensagens subliminares que esse momento poderoso, esse momento de aprendizado está te possibilitando exercite a sua humildade exercite o seu bom coração a sua generosidade a sua capacidade de cooperar de contribuir com você mesmo para um mundo melhor para nos transformamos, trazemos o mundo junto a gente a sua paz a sua harmonia a sua alegria a sua amor a sua equilíbrio a sua tranquilidade